Olá, tudo bem? Vamos falar sobre um simulado para da prova para obtenção do do COER, do certificado é, de operador de, de rádio da Anatel, ok? O Dario é, me perguntou se existia alguma alguma forma de de algum simulado para as provas da Anatel Vai, sim, existem na internet vários simulados para provas da Anatel provas de ética, provas de eletrônica provas de legislação para poder obter o certificado de operador de estação de radioamador da Anatel okay? e é, eu acho que a melhor na minha opinião, assim, vou cortar. E de todos que eu conheço, o, o simulador, o simulado mais interessante, mais prático é, e mais simples, foi desenvolvido pela Labre, pela Ligra, né? pela Liga do, dos Radioamadores da Bahia. E a Labre da Bahia fez um, um, um, um, criou um simulado colocou disponível no site deles para qualquer, qualquer pessoa poder praticar o simulado de, da, da provinha da Anatel. Então, por exemplo, você vai entrar lá em labre-ba.org.br ou vai procurar no Google Teste para Rádio Amador Labre Bahia Uh, e você, nessa página, você vai selecionar, por exemplo, simulado de técnica e ética operacional Vai abrir uma janela com um simulador, onde esse simulado vai te dar um tempo Que é mais ou menos o tempo que você tem lá na Anatel para fazer a prova Uma hora, com 50 perguntas então, primeira pergunta, antes de fazer uma chamada local o radioamador deve A, B, C, D qual que é a, a, que que o que o radioamador deve fazer antes de fazer uma chamada local A uhum, uhum, uhum, uhum, certificar se a frequência está livre A, ok, aí o, o simulado vai informar que você respondeu corretamente aí você vai para a próxima pergunta quando determinado horário de frequência existir uma rodada, o radioamador deve né, ver as questões. A, ah, B, C. Será que a B solicitar a oportunidade mencionando o nome da estação, né, mencionando o indicativo? Sim, é isso, está correto. Aí vamos para a terceira pergunta. Vou responder uma pergunta aqui que é errada para ver como é que fica. Direitos exclusivos para uma frequência são somente para... É, não existe direito exclusivo, em hipótese alguma, é uma resposta errada, vamos lá. Ele vai informar que a resposta está errada e vai pedir para você tentar novamente. Né? Aí eu insisto, tento novamente, tento novamente, vou pegar aqui uma outra resposta errada, uma outra resposta errada, uma outra resposta errada, e aí ele vai diminuir a minha porcentagem de acerto, ok? Ok. É, o que, que é bacana desse, desse simulado? Que as respostas já estão, o, o sistema já informa a resposta correta. Né? Você vai colocando as respostas erradas até uma hora que ele informa, Não, olha, essa resposta está errada. Vai colocando a, a, a resposta correta e até o momento que ele informa, olha, essa resposta está correta. Conforme você vai fazendo o simulado, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, você vai memorizando essas respostas. Né? E quando a sua taxa de, de, de resposta em é, 2, três vezes que você completou o simulado alcançar 100% no simulado, com certeza você vai alcançar uns 80% é, na, na prova real, na prova da Anatel. Tá? Então, eu acho que esse é o... Eu considero é o melhor simulado de prova da Anatel, existem outros, claro, isso é uma, uma opinião minha. É, que dá para você fazer pela, pelo PC, dá para fazer pelo celular, pelo tablet, dá para brincar. É, tanto fazer um simulado de legislação, te, é, técnica ética operacional, a de eletricidade, né, no caso de classe B e classe A, e melhorar ou, ou relembrar, melhorar, fixar melhor as informações que vão cair na provinha. Lembrando que a provinha é simples, a provinha é, qualquer pessoa com um pouquinho de bom senso e um pouco de conhecimento de rádio passa com facilidade, faz com facilidade, né? Mas às vezes tem pegadinha. E nada melhor do que fazer um simulado para refrescar é, essas informações e aí fazer a prova com tranquilidade. Ok? Certo, Dario? Então, boa prova aí para você. Até o próximo vídeo.